Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre como ajudar seu filho a fazer mais o que você pede, ou seja, seguir comandos a compreender o que você está falando com ele. Duas formas de fazer isso, eu vou explicar nesse vídeo. Você que assiste os vídeos desse canal, confere aqui embaixo se você está inscrito no meu canal. Porque se você se inscreve, você recebe mais vezes os nossos vídeos e eles podem te ajudar com os seus pequenos. Então confere, às vezes a gente assiste, mas não está inscrito no canal. Já faz isso agora. E vamos falar um pouquinho sobre segmento de comandos. Pra que, que serve o meu filho entender o que eu falo? Para muitas coisas. Primeiro, para te obedecer, segundo, para aprender o nome das coisas, ou seja, para ele falar o nome das coisas, primeiro ele precisa associar o significado do que você está mostrando, significado do que você está dizendo, dos comandos que você está dando para ele. Então isso chama comunicação receptiva, é uma forma de comunicação e é um pré-requisito para fala. A gente não quer que as crianças fiquem falando aleatoriamente, muitas vezes as crianças até falam frases, trechos de músicas, mas não falam com função. Para ela falar com função, primeiro ela precisa aprender a ouvir com função, a saber o que ela está falando, a ter discriminação auditiva. Como é que a gente ensina isso para as crianças? Pode ser nas próprias brincadeiras, de uma forma mais naturalista, enquanto ela está fazendo uma brincadeira que ela gosta, então a Lourdes está aqui para nos ajudar. Ela está aqui brincando com o cachorrinho dela, eu vou pegar um material, vou ficar um outro brinquedo, vou ficar imitando o que ela está fazendo, aí faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, pegou o cachorrinho e ela está brincando de toim, toim, toim, de pular. De fazer o cachorrinho pular. Põe, põe, porque ela gosta de ver o movimento repetitivo. Põe, põe, põe, põe. Eu posso pegar qualquer outro material. Se eu tiver um cachorrinho igual, legal. Se eu não tiver, eu pego um outro material e faço igual. Põe, põe, põe. Vou fazendo sons engraçados. Aquilo que a gente já conversou nos outros vídeos, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo para você assistir. E põe, põe, põe. Faço o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, e depois eu peço uma outra variação dessa brincadeira então eu peço para ela agora levanta a orelha do cachorro levanta a orelha e aí se ela fizer legal Eu volto a fazer o põe põe põe de novo se ela não fizer eu peço de novo para ela três vezes aqui ó essa orelha levanta não fez na terceira vez que eu pedi Levanta a orelha, eu pego a mãozinha dela e faço ela seguir o meu comando, por quê? Para ela associar o que significa levanta a orelha do cachorro, se eu faço isso, ela vai ouvir levanta a orelha e vai associar que levanta a orelha significa isso, eu posso pedir outras coisas também para ela, por exemplo, coloca a mão na cabeça mão na cabeça cabeça mão na cabeça muito bem sempre depois que a criança fizer você volta para o que ela estava fazendo antes de você pedir o seu comando no caso lembra o que ela estava fazendo põe põe põe põe põe vendo do um movimento repetitivo era isso que ela queria fazer em vez de eu corrigir dizer não é assim que brinca com o cachorro eu vou imitar e vou pedir outra variação com o cachorro. Por quê? Porque assim eu ensino ela a brincar com uma pelúcia, de um outro jeito, de um jeito funcional, posso pedir para ela carinho, faz carinho. Lourdes, faz carinho. Carinho, faz carinho. Veja, eu pedi três vezes. Na terceira não fez, eu dou ajuda física. Carinho, muito bem. E põe, põe, põe, põe, põe. Entende? Quando eu peço uma variação minha, eu estou ensinando uma outra coisa para ela fazer com o cachorro. E isso amplia repertório, amplia possibilidades do que ela faz com aquele material. E se a criança não se interessa por brinquedos? Meu filho não se interessa por brinquedos, ele não usa nada com função. Ok, ele brinca com a caixinha? Ele brinca de ficar amassando a caixinha da massinha? Ok, eu pego uma outra coisa imito ele, faço sonzinhos engraçados e depois eu peço uma coisa com função. O que, que eu posso pedir com função? Coloca dentro. Você, coloca dentro. Coloca dentro. Ihá! E volto a fazer o que a criança estava fazendo antes. Assim, eu vou ensinando de maneira natural como ela usa com função os objetos as coisas e não precisa ser brinquedo entende qual uma maneira mais estruturada de fazer a criança seguir o meu comando da criança aprender o que, que eu tô falando então por exemplo se eu tô com uma bolinha pode ser de massinha ou pode ser uma bolinha de brinquedo eu vou fazer vou colocar a criança frente a frente vou preparar o meu reforçador, vou preparar uma coisa que ela goste para associar como um prêmio por ela ter feito e vou fazer um comando para ela. Então, Lourdes, uh, joga para mim a bolinha, joga a bola, joga a bola. Não fez? Terceira vez? Joga uh, a bola, eu pego a mãozinha dela e faço ela jogar. Muito bem jogou! Yes! Sons engraçados. Eu posso até fazer o reforço social, que é muito bem, só que também eu tenho que dar um reforço que ela no concreto goste muito, e também tenho que fazer sons engraçados. Eu posso até associar o reforço social, mas ele sozinho, só muito bem, não serve neste momento. Enquanto a criança não tem esse repertório. Enquanto isso ainda é difícil para ela. E ensinar ela a jogar dentro. São conceitos importantes? Muito importantes! São conceitos que ela precisa saber o significado. Entende? Então, assim, a gente vai fazendo ela aprender e quanto mais ela aprende, mais fácil fica para ela até o momento que a gente consegue fazer diálogos. Filha, vem aqui com a mamãe, pega o cachorrinho, traz para a sala. Por enquanto, não. Por enquanto, poucas palavras. Coloca dentro. Faz carinho. Levanta orelha. Poucas palavras, porque senão a criança, se você fala muita coisa, olha filha, vem aqui, levanta a, cachorro, a orelha do cachorrinho pra mamãe, vem pra, pra eu ver como é que você faz. Quais dessas palavras significa isso, certo? Espero que tenham gostado, espero que vocês façam bastante com seus filhos aí em casa, porque... Contato visual, imitação e comunicação receptiva são a base, já são aí mais de metade do tratamento sendo efetivo com uma criança. Se você gostou, não esquece de dar um joinha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!